Se chegar o dia da entrega da prestação de contas e o candidato não tiver conseguido arrecadar recursos para honrar com os compromissos assumidos durante a campanha, a direção partidária pode assumir essa dívida. Deve haver uma autorização expressa da direção nacional e a direção municipal assume. Passa então a responder solidariamente com o candidato. Dívidas de campanha que persistem comprometem a aprovação da conta. Dívidas de campanha que o partido assume pode liberar a irregularidade da prestação de contas do candidato. E a aprovação pode se dar desde que essa tenha sido a única irregularidade detectada. Um abraço e até o próximo.